Ele tem que percorrer todas essas casinhas, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo, com a tarefa estátua ou ele vai e a tarefa dancinha. Aí recorda quem voltar primeiro marca o seu troféu. Valendo! Foi! Valendo! Valendo! Isso, vai lá pertinho, joga a bola, ele devolve no toque. Não precisa você fazer toque, ali, Isso, aí, fazer o ponto, fazer o ponto, fazer o ponto. Aí, Jorge, vem Isso! Vem pra aqui, né? isso. O Sal deu o ponto, isso! Marca o um ponto, Júlia! Marca o um ponto, Júlia! Marca o um ponto, Júlia! Um isso, Júlia! Vai, vai, vai, vai! 3, 3, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Aí, volta bem, volta vai, vai, vai, vai, Continua, continua tarefa, aí tem que voltar ainda! É 30. Isso, vai lá, Evelyn, o amarelo já tá voltando. Joga certinho, joga certinho, boa. Vai ali só, aqui o cone ali, sentou ah. com o amarelo. Vamos vai lá, Matheus, pega o troféu, troféu, troféu, troféu, troféu, troféu, troféu. isso. Aí, boa, boa, boa, marca o ponto, marca o ponto, marca o ponto. Ô, João, João, João, ponto, João, ponto, João. Ponto, ponto, João. Ponto, ponto, ponto, ponto, isso, boa. E... Vem vem pega o teu fogo pega o teu pôde, vai lá marcar o ponto vai lá marcar o teu ponto vai lá marcar o teu ponto isso vem marcar larga a bola e marca o ponto isso isso aí boa isso aí larga a bola marca o ponto já troca vai trocando marca o ponto isso vai trocando boa isso vai trocando Vem vitória pra cá jogar a bola agora isso isso aí, boa na mão certinho marca o ponto Cauã. Um. marca o ponto Cauã. Um. isso vai lá Isa Boa, marca o ponto, Isa. Larga a bola, Isa. Larga a bola, Isa. Marca o ponto. Isso, vai pra frente, vai pra frente. Isso, isso, vai. Aí, Vinícius. Boa, vai pro lugar, Vinicius! Aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui, quietinha. Aqui, Pézul e minhas, Chama o teu turno. Chama, chama, chama a estaca. Ponto, Asmin, até 30. Deu, deu, deu. Vai, vai, vai. Continua, vai, vai, vai, vai. Pode for castigo, vai ficar assim que tem que dar a volta na casinha. Isso, dá a volta na casinha lá. Mais um castigo aqui. Mais uma turma sempre com castigo, dá a volta na casinha. 3, 4, tem que dormir. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Vai, foi na roça, mamãe foi trabalhar. 3,